Você acha que se você treinar, se você estiver pronto, souber de tudo, você nunca vai fracassar? Mentira! Se você acha que vai evitar frustrações com tanto conhecimento, com tanto treino, esse vídeo é pra você! Olá, eu sou a Lígia Costa do Tank Guards Today e sim, hoje é o um grande dia para você viver com um propósito, para você trabalhar com mais significado, para você liderar a sua carreira e sair da zona de conforto. A verdade é que você não pode ganhar sempre. A frustração ela vai estar sempre na nossa vida. Desde pequena, eu, o esporte ele fez muito parte da minha vida. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu joguei vôlei federada por oito anos, eu fazia parte de uma equipe e eu digo que grande parte né, do meu comportamento e das atitudes que eu aprendi e que eu trago para minha vida corporativa, elas vieram desde essa minha infância, né, desde do, do momento em que o esporte, né, esse trabalho em equipe, eles me ajudaram a desenvolver uma atitude de liderança e eu digo que é uma atitude de campeã para que a gente possa superar mais rapidamente os fracassos, as decepções e entender que nem tudo é exatamente do jeito que a gente espera. Né? Então, toda essa parte de resiliência, para mim, foi muito claro que o aprendizado do esporte ele, ele me trouxe né, toda essa clareza. E eu, até hoje, né, pratico esporte, eu digo que se você quer ser um bom líder, se você quer trabalhar resiliência, eu digo que a melhor escola de liderança é o esporte. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, algumas atitudes né, de campeão e o que o esporte traz para a nossa vida com relação a, primeiro, a gente abdicar. Né? Quando você escolhe fazer uma coisa bem feita, quando você busca treinar, você precisa abdicar de outras. Então, naquele momento, para eu ser uma boa atleta, eu precisei abdicar de finais de semana, abdicar de viagens, porque aquilo era o meu grande objetivo. Outro ponto é a disciplina. Para que a gente consiga conquistar aquilo que a gente deseja, a gente precisa fazer com frequência, sempre. Não é treinar um dia, deixar ali de lado e voltar no mês seguinte, porque senão você está na estaca zero. É a disciplina do todos os dias. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Né? seja na nossa vida adulta ou até mesmo na vida de um atleta que precisa ter e manter essa disciplina. O outro ponto é quando a gente tem uma meta, e isso para mim é, é, é muito bacana. Eu acho que quando a gente tem a clareza da onde a gente quer chegar, e aí a analogia do esporte é se eu tenho uma maratona para correr ou se eu tenho um jogo para me comprometer, o meu objetivo é estar preparado o suficiente para conseguir cumprir com aquilo. Essa meta ela me ajuda no momento todo de preparação. Eu vou fazer o melhor que eu posso para cumprir com aquela meta. E muitas vezes na nossa vida pessoal, até mesmo na nossa vida profissional, ou na nossa carreira, a gente não tem meta, a gente não tem ideia aonde a gente quer estar daqui a um ano, ou daqui seis meses, ou daqui cinco anos. A gente vive, deixa a vida me levar, né? E, e, e a gente... Esquece que nós somos os protagonistas e a gente precisa desenhar qual é a nossa meta e perseguir, desenhar um caminho para perseguir e chegar nessa meta. O outro ponto é, eu preciso treinar, eu preciso treinar, eu preciso aprender, eu preciso treinar, treinar, praticar, treinar, sem saber o qual resultado eu vou obter lá na frente, né? Então essa Uh, essa minha mente de aprendizagem constante, a curiosidade, a busca constante, seja para a performance uh, física, quando a gente fala do esporte, ou para minha performance intelectual, né? ou de trabalho de inteligência emocional, quando eu estou falando de carreira, de trabalho, de gestão de liderança, eu preciso treinar e praticar. Sempre para ser melhor do que eu fui ontem e não necessariamente melhor do que o meu vizinho. Outra dica, né? E o outro ponto é a paciência. A gente é tão imediatista, né? A gente quer resultados imediatos, rápidos. A gente quer fazer alguma coisa hoje para amanhã a gente obter o resultado. Na verdade, essa sensação da tecnologia e da internet ela trouxe esse senso de urgência, mas na verdade, não é assim que as coisas acontecem na vida real e muito menos no esporte. Eu preciso ter paciência e para obter resultados a médio e longo prazo, eu preciso ter a minha disciplina, a minha constância, o treinar e ter essa paciência para atingir a minha meta. Agora, se eu desvio o foco, eu dificilmente vou atingir aquilo que eu desejo. Outro ponto importante é a gente não ganha jogo nenhum sozinho. Né? No meu momento, quando eu jogava vôlei, a gente tinha uma equipe, por mais que eu tivesse na melhor performance, se a outra não tivesse, não dá, a gente não ganha o jogo sozinho, a gente depende do coletivo e a gente precisa respeitar o adversário quando ele é melhor, a gente precisa levantar a cabeça e ir lá cumprimentar quando você perde o jogo e a gente precisa respeitar, inclusive, as pessoas da nossa equipe, se eventualmente elas não estão legais e se elas fizeram com que a gente perdesse o jogo. O que a gente faz? A gente não tem controle sobre isso, mas o importante é saber que você não ganha o jogo sozinho. Então não adianta se frustrar porque você não tem 100% de controle sobre aquele momento. E por fim, uh, eu acho que um dos pontos também para que você tenha uma atitude de campeão é, de novo, né, a gente agradecer. Agradecer onde a gente chegou, todas as nossas conquistas, agradecer o momento que a gente está, ter a visão de futuro mas a gente ser é muito grato de estar tá tendo e estar tá vivendo essa oportunidade né, do momento presente. Então essas são algumas dicas para que você passe a ter uma atitude de campeão e traga algumas analogias do esporte para a sua vida corporativa ou até mesmo para a sua vida pessoal. Então, relembrando, precisa abdicar. Disciplina, foco e meta. Treine, treine, treine sem esperar nada em troca. Seja paciente, você depende do outro e agradeça. Lembre-se que a cada dia que você deixa de treinar ou de se dedicar ao seu treinamento significa um dia mais distante da realização dos seus sonhos. Bernardinho, técnico de vôlei. E aí, será que você quer trazer algumas atitudes de campeão para o seu dia a dia? Esse é o meu convite. Deixe o seu comentário aqui para mim, qual delas fez sentido para você e eu gostaria de te agradecer em estar aqui. Se esse vídeo fez sentido, me deixe aqui um like, deixe o seu comentário, compartilhe. E mais uma vez, super obrigada por estar aqui e por querer ser a melhor pessoa que você pode ser. Isso já é o suficiente.